Uma vaca lá atrás, ó, vai derrubar tudo, quase vai derrubar tudo. Quer ver? É um, é um segundo, ela. Ah, não, até que ela parou, ó. já. Já começou? Já começou, já estamos dentro. Então, já bora. estamos dentro. Essa hoje é a seladeira. Hoje é edição <risos> especial matinê, não teremos álcool. Olha hum, Tá bom? a ideia né? tá bom? <risos> ó, tem que passar com a mão assim, envergada pra fora. Claro, unhão. Magra, unhão. Uhum. Ó, ó. Bem blogueirinha, tipo que Bem… Ó, ó, magra, mão magra, unha gigante, <risos> ó. <risos> Não fura a caro nada, ó. É bem blogueirinha. Vamos fazer ah, blogueirinha, ah, ó. Ah, ah, ah, Já mando ah, link na cara inteira, ó. Ah. Ai! Não pode ter medo. Não sabe, né? não sabe ser. Não sabe ser blogueira. Vou é. dar uma dica pra vocês, saiba ah, ser, ah. Ó, ser e bom. dessa vez eu não fiz uma expressão. Tô quieta aqui no meu canto, parada, faz uma meia Vai hora. Cara plena, ó. ó hum. Cara plena. Faz na homem. Não, ó, sem, sem expressões. Cara de quem tá dormindo de olho aberto, ó. Hum. Ó. Ah. Oh, eu tô tá só com a boca de barco, bate barro, oh, né? Não. Parece um ventrilo, joga na cara. Efeito blur. Ó, blur. Ó, olha saiba. que blogueira! Ah. Não, desculpa qualquer coisa, essa blogueirista que eu tenho no corpo. Ó, oh, ó. Oh. Gente. Oh, ele é muito blogueira, saiba ser. Hashtag #saiba, saiba ser. Ó, que... ah. oh. isso, gente. <risos> Não acredito! Skimmy, skimmy, skimmy. Boa! Tô me afogando. Passada. O quê? Minha sobrancelha tá bem colada. Nossa, botei em tudo. Eu pus, e aí? Fala bem, B. Vai cair no braço, vai cair na porrada? <risos> me colar deira essa pele. unhas, gente. Cadê as unhas? Hoje eu Queira. vou passar dois primer, três bases. Eu vou passar números. Quatro corretivos. Pra que tanto assim? Eu quero. Não tem ficar com carão. Mas já vou exagerar. Oi! <risos> <risos> não, me deram tem que passar assim. Não pode colocar a cabeça nunca mais. É, fica até secar. Só vai respirar. Nossa, vende a dor. Vai, deixa eu te embora. É, tem que, tem que, tem que, tem que. Gente, estamos sem digital, não dá pra ligar o celular. Não somos mais os mesmos. <risos> sem digital, sem digital. Porém, bem mais bonito. Porém, linda. Bom, se fosse pra ser assim, sem digital eu nunca queria ter digital na vida, gente. Bicha, <risos> eu tô passada com a tua beleza, eu tô falando muito sério. Nossa, Bi, hoje… Dá pra pegar um palco de RuPaul, hein, gente? Sim, ó, Só falando, só, só, só dizendo. dizendo, não sei. Acho que hoje não, não sou no Bora não. Acho que eu ia ficar entre as três, mas mais, né, não, não, tá concorrer Hoje. Tá? A hoje, tá bem, bem, bem feita, bonita e acabada. A senhora até digo mais, a senhora tá com cara de riqueza. Rica, ó, Poder! Foi no Iguatemi fazer só uma unhinha. Sim, bateu o cabelinho lá no salão, uma aguinha… Uma só palinha. fiz uma… Só, fi, só fiz um cromadinho e voltei pra casa. Aaaaaah! Olha aqui, senti Ó, a maquinha, oh, a maquinha <risos> amor. Olha só a bebê. Tá Vamos começar o vídeo? Vamos começar, já não começou. Bom. bom dia, dia estranha. estranha. Uh. Tudo bom? Meus amores oh. <sbeis> Bem-vindos a mais um Dragnet! Por sinal, eu já perdi as contas. Acho que tá no sexto, no sexto. Sério? Ai, que maravilha, gente! Que lindo, velho. Daqui nos, do, nos próximos dois a gente nem conta mais, eu só… <risos> não tem <tenho> nem… <risos> já vira assim, né. Calendário oficial do canal. Asus. Pior coisa do mundo é se montar e ficar com a cara da mãe, da irmã. <risos> tá achando que você tá parecendo com a sua mãe? Eu, vendo, eu não. Com a família? Não, quem me dera chance alguém tão um gato assim na minha família. Ai, você brincadeira. brincadeira. Eu tenho umas primas bem lindas. Gente, a Dragonite de hoje, eu me inspirei basicamente na Olivia Newton john Saiu isso aqui, ah, ó. Ai, é Crise, Ah, Ai, gente. Ficou parecida, Bih. Teve uma leitura. É que eu tava de jaqueta de couro, e não aguentei o calor e tirei fora. Exatamente. É. Teve uma leitura, tava super bom a tua half. Tu atingiu tava... o objetivo. A jaqueta a jaquetinha pesou, Bia. só muito. tá leve hoje, tá muito, entendeu, sabe? Entendeu. Uh, diazinho assim de Compre. passear, Você de shopping. Sabe? Dá uma olhada nos bikes. Sempre. Sabe? Trocar uns contatos, que hoje é cara assim, oh. cara de contato. Só contatinho, só contatinho. Só que é cara de sim. contatinho. Eu tô tá? cara de sugar mami, Sugar mami. Se o brinco pesa, a orelha dá uma puxada. Eu tenho. Ah, Não Vai, vamos lá. Eu muito espaço esse cabelo seu, tô achando. Ai, vou cortar o cabelo <risos> da senhora então, né, querida? Vem tua cara. Vi a pessoa, pá! Eu gosto muito. A senhora tá meio Venezuela. Miss Venezuela. Tô vendo Venezuela? Venezuela. cabelo cabelão. Querida, olha só. Eu. Latino. Tenho esse cabelo da bar... Camila Anjos. Hum. Bote no um, um hashtag é aí, isso, roxo. É minha cabeleira oficial, querida. Ela apareceu no último vlog, ela foi sua assistente. Ela não estava, foi? ela é a minha assistente, querida. Entendi. Ela é a minha Emily, querida então. Emily, Camila Anjos. E hoje a gente vê essa Venezuela aqui com toques de roxo. Toques de azul. Eu que nas cores hoje, tem. percebeu, né? Tem. E esse batom, esse brinquinho, entrou na última hora com a stylist querida e amada do canal, Enza Cunha. Não deixa as amigas sair ah, de trouxa. Ela que quer, bom, ela, né? Ela arruma. Que bom, olha só que faltava. Essa oitava tá chegando Quase em algum é lugar, nova. tá? A gente não sabe explicar é é onde. Ficar <risos>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 no um final de Drag Night. Cara, tá ficando cada vez melhor. Realmente, a gente aproveitou muito hoje o rolê. É porque elas estão caretas, né? Então, careta é mais mas fácil, foi, né? Uma energia… Ai! Nem foi. Ah, tá, eu <risos> tá. cada vez mais sofisticada essas anotações. Mais lindas. Estamos cada vez mais lindas, né? Tentando ser mais polidas. Possuída, nervosa, que ninguém toma, meu amor! Aqui é muito feminina, é muito gordinha, muito gostosinha. Ninguém Desculpa, queridas. Não Suca queira. De verdade. Não queira. <risos> Não, Não queira. queira. Como é que é? Tu falou hoje um maravilhoso, eu esqueci já. Acabou? acabou. Vem, né? Acho que acabou o vídeo, Bi. <risos> Ai, eu <risos> acabou Gente, é isso. Temos Ai, para hoje. Beleza. É isso, galera. Espero que tenham gostado. <risos> ah, e como todo vídeo? Se inscreve no canal, galera! O que vocês estão esperando, meu Deus? Se inscreve, gente. Aperta aí, aperta aí. Aperta o sininho pra dar notificação do nosso canal. Curte, favorita, comenta, por Compartilha. favor. Comentem, galera. Não esquece de poucos também, queridos. Não Soquinho espero. da ESA. uh não esquece. Soquinha muito <risos> bom, gente. O YouTube fica sabendo que você gosta da gente. Fica mandando vidinho pra você, tem gente. De tem que curtir, gente. Não <risos> basta assistir, tem que curtir. É. Não esquece, ó, nossas redes sociais. Primeiro do canal, certo? Certo, primeiro do canal. Tá? Azu canal Azurça. As sociais pessoais nossas. Otávia… Maciel, Maciel Otávio? Maciel Otávio, por favor. Enza Cunha. Enzo Cunha. Por favor, por Se você quer escrevendo igual a gente fala, vocês não vão achar, hein. Já tô avisando. por favor. <risos> YouTube, oi, hello. E ó, <risos> é o primeiro vídeo que você tá vendo. Dá uma olhada aí nos outros, tem mais um monte de coisa legal, gostosinha. tata, tata desconexa, baguncinha, oh, baguncinha gostosa. <risos> review, recebidinhos. Recebidinhos ó. do máximo. Ó, Você assistiu o vídeo passado? O vídeo passado… A gente fez um review dessas unhas maravilhosas, ó. Big Universe, meu amor, olha que delícia. Comi lá Como eu louco, eu não devia nem estar tá usando unha. Eu não devia estar usando luva hoje. Pois é, a gente vacilou, ah. mas estamos aqui, ó. Sempre tarde, sempre tempo. Obrigado, Dona Big, só pra lembrar. Dona Big. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, sejam bons. Arrasem, queridos e queridas. Olá, vai só que daí que for